Olá pessoal, tudo bem? É, pessoal, essa aqui é uma abelha chamada de Jandaíra. É uma abelha sem ferrão. É, hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona. Essa aqui que vocês estão vendo agora é a rainha. Está ali se escondendo. Ó. É a mãe da caixa, a mãe de todas. Ela se escondeu ali rapidinho. Essas abelhas mais é, marronzinhas são as abelhas adultas, tá certo? Abelhas campeiras, tá certo? Hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona essa abelha. É uma abelha sem ferrão totalmente brasileira, é uma abelha brasileira. É, nós temos aí no Brasil, catalogado cientificamente, é, aproximadamente 300 espécies, tá certo? De abelhas que já são catalogadas. É que tem nome científico. Essa daqui é a jandaíra, é chamada de melipona subnítida, nome científico. Essa abelha, pessoal, é muito importante, tá certo? Muito importante, porque ela faz um trabalho de polinização. E é muito bom salvar essa espécie. Além de produzir um mel muito é, é medicinal. Olha a rainha de novo, rainha. Essa é a mãe de todos, pessoal, a rainha. Ela é quem dá a continuidade à caixa. Se a caixa não tiver rainha, não tem futuro. Essa caixa vai morrer em oito meses, aproximadamente. Como é que funciona? Vou explicar para vocês. As operárias, elas pegam papo larval. O que é papa larval? É uma mistura de pólen, que é pó de flor, e mel, que é néctar de flores. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó. Elas enchem esse potinho. Ó. Elas enchem esse potinho. Com papa larval, que é essa mistura? Então a rainha coloca um ovinho aqui, tá certo? Esse ovinho é fechado, ó. aqui vai ser uma nova operária que vai ajudar a colônia. Esses ovos vão amadurecer, vão chegar a esse ponto aqui, ó. Esses osos aqui, ó, já estão amadurecendo. Aqui vai nascer uma abelhinha que vai ser uma operária ou um zangão ou uma princesa. Mas como assim? Essa abelha é, ela consegue fazer aí cerca de 30% de princesa, dependendo da época do ano, entre 20% a 30% de princesa. É, nesse disco de cria, que nós chamamos disco de cria, onde tem as crias delas, nascem princesas, é, operárias e zangões. O zangão serve simplesmente para fecundar a princesa, tá certo? Para virar uma nova rainha, porque só tem futuro a colmeia se tiver rainha, tá certo? É, a gente cria ela, gente, para preservar a espécie, porque está acabando, devido às queimadas, os agrotóxicos, os venenos né, na lavoura, mata essa abelha, tá bom? E ela produz um excelente mel, muito medicinal. Ó, essas abelhinhas mais clarinhas são abelhas novas, que nasceram há dois dias, três dias, tá certo? Essas mais rápidas e mais escuras elas são abelhas adultas, que já trabalham é, no campo. Elas fazem um trabalho muito bom né, de polinização, como eu falei, tá certo? Esse mel, esse é são um néctar de flores. Vou abrir aqui um para vocês verem, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui é pólen, ó. Aqui é pólen, que é pó... É, no caso, é o pólen das flores, que elas, elas pegam e usam isso aqui como é, é, alimento, tá certo? Que seria a proteína delas. Ó, deixa eu ver aqui, abrir, ó. Pólen de flores, altamente medicinal, também é comestível, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês o mel, o mel dessa abelha. Aqui é um pote de mel, ela faz mel em potes pessoal Um pote desse aproximadamente 20 ml de mel a 30 ml de mel Isso depende da genética da abelha pessoal, ó, mel Isso aqui pessoal é néctar de flores que ela se transforma em mel Olha isso aí Certo pessoal? É uma abelha muito boa de criar, você pode criar no seu jardim Não tem ferrão, não tem ferrão, é uma abelha que Ela é praticamente doméstica, né, podemos dizer assim o que ela vai fazer para defender sua caixa é, no máximo, mordiscar com suas pinças. Porque ela tem pinças, né? Como se fosse assim, uma formiguinha. Só isso. Tá certo, pessoal? Então, é para explicar para vocês como é que funciona essa abelha, né? É uma abelha muito boa de criar. E funciona da seguinte forma. Essa rainha, pessoal, ela dura aproximadamente é, de 3 a 7 anos. Tá certo? aquilo tá aqui, ó. Já as operárias, pessoal, 3 meses no máximo. Tá certo? Então, tem que ter a rainha na caixa para produzir filhos, né? Que são essas crias. Para dar continuidade essa, essa essa colmeia, tá certo? Então é isso aí pessoal, é para ensinar vocês como é que funciona uma colmeia de abelha sem ferrão, tá bom? É, se vocês quiserem me ajudar pessoal, se inscreve no meu canal, tá certo? Dá um joinha. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.